Muito bem, muito bem, estamos aí se preparando. Todo mundo aí passa a mão no caderno, na caneta, para você não perder nenhum desses conteúdos, tá? Para falar de transformação digital. Então, bora lá fazer live e aparecer para o mundo. A minha definição de criatividade é a criatividade é a imaginação aplicada para resolver um problema. Você vai conseguir aplicar os conhecimentos fora do método. Então, as crianças, elas são criativas, porque elas são questionadoras. O empreendedorismo na veia. Não tem problema errar, desde que você aprenda com o erro e deixe que você arre cedo. Então eu vou falar de como trabalhar online em 2021 Beijo, boa sorte pessoal, boas vendas.